Isso chama muito, mas muito atenção mesmo, tá, galera? E uma dica que eu passo para vocês que tá dando certo para mim é o que? Colocar aquela miniatura, sabe, do, do plantão nacional lá que fica tan-tan-tan-tan-tan. Fala, galera! Beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de criativo, tá, galera? Como que eu faço o criativo? a maneira mais correta para mim como que eu faço o criativo ali onde ele vai chamar a atenção do cliente vai gerar um desejo ou atingir uma dor e na copy na headline a gente vai fazer com que o cliente nosso cliente tome alguma ação que é apertar o play do vídeo ou ir para nossa página de venda ou ir para o advertorial ou ir para o WhatsApp Aí depende da estratégia que você utilizar, tá galera? Então eu vou montar um criativo aqui bem rápido e simples pra vocês. E falando a respeito de como que eu monto, por que que eu monto, eu vou falar pra vocês alguns aplicativos que eu utilizo pra baixar, pra modificar, que nem pra modificar o meu criativo, pra desenvolver ele, eu utilizo o Canva, tá galera? Eu utilizo o Canva Pro, eu vou deixar o card passando aqui. Onde eu falo a respeito de como utilizar ele 100% gratuito, tá? Como ele tem um período de teste ali, que a gente pode estar tá utilizando ele durante 30 dias, galera. 30 dias dá para você fazer muito, mas muito criativo mesmo, tá? E a gente vai estar tá utilizando esses 30 dias grátis. Eu vou deixar o card passando aqui, aonde eu ensino passo a passo de como você faz para estar tá utilizando o Canva durante 30 dias gratuito, tá bem, galera? Então, eu utilizo a plataforma para me estar tá baixando os criativos, eu utilizo o YouTube... O Pinterest e o Big Spy, tá galera? Alguns de vocês já viram eu falando sobre essa ferramenta aqui Eu já tenho um vídeo gravado referente a essa ferramenta É uma das melhores ferramentas que tem para afiliado, tá galera? Onde tem vários criativos rodando ali no Facebook A gente pode estar tá baixando ele e modificando Muita gente não gosta desse aplicativo, por quê? Às vezes a pessoa tá vendendo muito com aquele criativo ali. Você, algumas pessoas né que não tem a capacidade de estar tá pensando um pouquinho mais além do que as outras, baixa o criativo e sobe ele. E isso acaba atrapalhando o, as duas pessoas que estão rodando aquele criativo porque o Facebook é, não gosta de cópia, tá galera? Então, por isso que eu falo para vocês. Ah, vocês viram um criativo que chamou bastante a atenção de vocês? Pode baixar aquele criativo, pegar algumas ideias que aquele criativo tá passando, se for do mesmo nicho, dar uma modificada, tentar achar outras pessoas, se for algum produto que a pessoa está utilizando, tentar achar outras pessoas que estão utilizando aquele produto... E fazer um criativo baseado Naquele criativo ali para ver se vai dar boa Porque a gente nunca sabe se aquele criativo tá dando Boa ou ruim, a não ser a própria Pessoa que está subindo aquele criativo Então eu sempre indico para vocês, achou um criativo Bacana, legal, que tá Você pode ver que tá tendo engajamento alguma coisa do tipo Baixa aquele criativo, modifica ele Troca a cor, modifica ele Totalmente, tá galera? Mas se baseia na ideia Daqueles criativos, então essas são as ferramentas Que eu utilizo, é o YouTube Pinterest, às vezes o Instagram Mas o Instagram ele tem muita mas muita concorrência mesmo, tem praticamente, é, tá um looping de, de imagens e vídeos totalmente iguais, então eu utilizo mais a, a ferramenta Big Spy, ela é paga, tá? Ela é um valor um pouquinho alto, porém, ao meu ponto de vista, é excelente, tá galera? E a gente vai aqui para nossa ferramenta Canva, onde eu acho que é uma das melhores ferramentas que a gente tem para estar tá modificando o criativo, porque ela é, ela é totalmente... É online você não precisa de instalar nada e ela é muito leve muito fácil de manusear ela tá galera com umas duas três semanas eu já tava fazendo vários criativos muito legais aqui então vamos lá a gente vai criar nosso primeiro criativo a gente está aqui na tela inicial a gente vai colocar aqui ó criar um design 1080 por 1080 é a largura que o facebook pede perfeito galera a gente já está aqui na nossa tela de criação Aqui está tudo em branco, como vocês podem ver, 1080 por 1080. Eu utilizo esse padrão porque o Facebook gosta daquele quadradão. Quando a gente está testando os criativos em si, ele se enquadra bem tanto no Stories, quanto no feed de notícias, no grupo, no Messenger na coluna ali do lado esquerdo. É, esquer... Não, do lado direito, né? Então, é um padrão que o Facebook gosta e ele recomenda bastante. Então, então pra mim começar os testes de criativo, eu gosto de utilizar isso. Depois que eu achei um criativo que vende ba... bastante, eu sei que ele, ele é um criativo ali que é bacana, as métricas dele estão boas, o que, que eu faço? Aí eu pego aquele criativo, duplico ele e faço ele no, do... no padrão dos Stories, tá, galera? Que se eu não me engano é 1920x1080, alguma coisa assim, eu não tô lembrado de cor, Tá? Mas é algo assim. Aí eu faço ele separadamente, somente por Stories, tanto do, do Instagram quanto do Facebook, tá bom, galera? Mas agora a gente vai utilizar 1080x1080 é 1080, o padrão do Facebook, tá bom? A gente tá aqui, eu vou subir uma imagem aqui que já tá aqui aberta, tá, galera? Eu vou subir essa imagem aqui, eu só clico e arrasto, viu como que é bem simples e bem rápido? Ela já tá até tá aqui, ó. Então... Perfeito, aqui a gente só vai para o lado. Tá sem som, tá galera. Mas eu não coloco criativo sem som. É sempre com som. Ou criativo ou canva aqui pro. Você pode estar tá colocando vários e vários sons que vocês quiserem, tá? E isso não tem direito. É isso, como você tá pagando a ferramenta pro, ela te dá o direito de você utilizar nas suas campanhas sem problema algum. Mas voltando aqui. Aí tá aqui perfeitamente, é um criativo bacana onde meu nicho é capilar, então eu vou estar tá utilizando aqui, tá galera? Caso vocês queiram que eu faça algum criativo referente ao nicho que vocês estiverem trabalhando, deixa aqui nos comentários falar: "Ah, faz de nicho de emagrecimento", "Ah, faz de nicho de pele", "Ah, faz de nicho de unha". A gente pode estar tá desenvolvendo aqui também, tá galera? A primeira coisa que eu faço é trocar esse fundo aqui, tá? Vou colocar aqui vermelho Ó, eu deixo vermelho ou amarelo, por enquanto, tá galera? Se eu deixar amarelo, eu vou colocar letras vermelhas, tudo bem? Por que disso, olha, eu já explico agora. Mas vamos lá, com aqui a, a faixinha amarela aqui. Por que que você utiliza a faixa amarela ou vermelha? Independente se, a, se o cliente está utilizando a cor escura, padrão escuro do Facebook, sabe aquela... A, a, o tema dark do Facebook fica tudo escuro ou o Instagram amarelo vai chamar atenção. Se tiver vermelho e a pessoa estiver utilizando branco, tanto o amarelo quanto o vermelho vai chamar a atenção. A mesma coisa da, do tema dark, tá, galera? Se a pessoa está utilizando o tema dark, é, tanto o amarelo quanto o vermelho vai chamar atenção. Não importa o que que seja, vai chamar a atenção do cliente, tá bom, galera? Tá aqui. Agora a gente vai pro texto, tá, galera? Aí vocês vocês definem o texto que vocês gostem, tá? Eu gosto de deixar um padrãozinho assim, esse daqui, ó, ou esse daqui. Eu sempre utilizo esse daqui, tá bom? Normal aqui, ó. Vem aqui, pago. Apago esse daqui. Ah, quando você dá um control aqui, ele, ele trava tudo, tá, galera? Opa. Aqui. Os cabelões. Mais ou menos isso, tá, galera? Eu vou fazer só um pouquinho rápido. Aqui para não ficar muito grande o vídeo. Vídeo de criativo, ele, ele fica bem grande, tá galera? Então, eu não... Eu não gosto Porque criativo em si você tem que parar, analisar Mas você tem que ter as três etapas Que nem eu falei pra vocês Chamar a atenção do cliente Tocar uma dor ou um benefício E depois ter a chamada pra ação, tá galera? Então eu gosto de ter esses três, essas três etapas para todos os criativos que vocês forem desenvolver Ao meu ponto de vista tem que ter isso, tá? E a gente vem aqui ó. ó. Ele vai se destacar, tá vendo galera? No, o, o preto no amarelo ele se destaca Alguns criativos dá muito bem com o com um produto aqui, tá galera? Então vocês têm que testar. Eu vou colocar aqui. Ó. Não, aqui, elementos. Ah, mas tem muita, muita, muito texto na imagem. Antigamente o Facebook tinha esse problema. Hoje em dia ele não tem mais, tá, galera? Hoje em dia é, pode colocar mais de 25% de texto na imagem. Antigamente não podia ter isso, tá? O Facebook ele acabava entregando bem menos do que o normal. Perfeito, galera. Tá aqui, ó. O segredo revelado para ter os cabelões. Aí duas pílulas, é, duas cápsulas ali, né? Que você pode estar tá colocando o que, que você quiser. Novo tratamento. E aqui o videozinho, ó, a gente vai dar um player aqui, tá vendo que vai chamar a atenção da, da, do cliente em si? Por quê? Porque tá uma tarja amarela onde ela vai parar pra chamar a atenção, eu já vou passar um segredinho pra vocês, topzera, tá galera? Ó, chama muito a atenção do cliente porque tem uma tarja amarela aqui, vocês podem fazer isso daqui também, tá galera, ó. E aqui você vai colocar da cor branca, tá? Por que branca? Vai destacar daqui do lado, ó. Urgente. Isso chama muito, mas muito atenção mesmo, tá, galera? E uma dica que eu passo pra vocês que tá dando certo pra mim é o quê? Colocar aquela miniatura, sabe, do, do plantão nacional lá que fica... Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tá dando muito certo, tá, galera? Eu coloco isso daí bem de comecinho porque... Qualquer coisa que vai gerar curiosidade no seu cliente para ele estar tá vendo seu vídeo, sua imagem ali, é muito válido. Eu acho isso muito válido é, para os meus criativos que eu estou utilizando para conversar um a um com o cliente ali, onde a pessoa vai clicar pensando que vai receber uma notícia ali má ou alguma coisa que tá acontecendo, né? Então ela cai no meu WhatsApp ali, mas ela vê o vídeo ali que é referente a cabelo e tal, tudo mais, vê que é o cabelão e acaba caindo no meu funil e eu acabo conversando com ela ali e eu tendo uma chance muito maior de conver converter ela em venda, tá, galera? É uma dica que eu passo pra vocês que tá dando, está dando muito certo pra mim. É aquela janelinha do plantão da Globo lá, alguma coisa. Eu não sei qual, como que é o nome daquilo, mas eu tirei... Aquilo do YouTube e todos os criativos eu coloco aquilo, tá? Eu não utilizo o Canva para fazer isso porque eu não até hoje eu não descobri como que faz. Eu utilizo é, Camista, Camista. Eu não lembro o nome do, do... Eu não me lembro o nome do aplicativo, mas eu vou deixar o um nome aqui. É um aplicativo no computador que eu uso para editar vídeo, tá galera? Então eu coloco ali nos 3 segundos só para dar aquela capa de miniatura ali. Ou realmente eu vou baixar aquela imagem e na hora de subir a campanha eu troco... É a miniatura manualmente ali no Facebook também dá certo, tá, galera? Você pode fazer das duas etapas ou trocar a miniatura direto no Facebook quando vocês forem subir a campanha ou fazer esse jeito aí de tá modificando o criativo em si, deixando dois a três segundos aquele plantãozinho ali da Globo, tá bom, galera? Isso ajuda demais porque dá muita muito clique no seu no seu anúncio. Então vai ter muito engajamento ou muitos curiosos também, tá galera? Tem que ver isso daí. Então, porque a pessoa vai clicar, mas como ela come... quando ela começar a ver o vídeo que é para cabelo, vai embora. Mas você vai ter muito é, true player, né? Que fala pessoas que vão clicar ali para saber, tá galera? Porque pessoa... algumas pessoas vão tá apertando o player para ver se tem alguma notícia ruim ou algo do tipo. Mas está dando muito certo para mim o custo por o custo por clique. E chegada no meu WhatsApp tava em 46 centavos, tava em 46 centavos e caiu para 18. Então, ali ó, a gente baixou praticamente a gente conseguiu baixar ali em três vezes o valor do clique só com essa estratégia que eu utilizei. Eu tava utilizando o mesmo criativo, porém eu só coloquei essa miniatura do plantão ali. É uma dica crucial para vocês, tá, galera? É desse jeito que eu faço o meu criativo. Eu me baseio nessas três. Nessas três etapas, tá galera, onde eu vou chamar a atenção do cliente, eu vou gerar uma, um desejo ou uma dor para o cliente e no terceiro passo, na copy na headline, eu vou dar uma chamada para ação, para a pessoa dar o incentivo de ela clicar ali, ir para o meu WhatsApp, ir para minha página de venda, ir para o meu advertorial entre outras maneiras, outras ações que eu quero que a pessoa faça, tá galera? Mas o criativo em si para vocês aqui tá pronto. É mais ou menos assim que eu faço o criativo, tá certo que aqui eu fiz um pouquinho mais rápido para vocês terem uma base de como começar a fazer os seus criativos, aqui não é uma base 100%, porque eu demoro mais ou menos em torno de 40 a 50 minutos para me fazer o criativo. Eu faço o primeiro, baixo ele e fica analisando. E tento fazer outras modificações em cima desse criativo, tá? Eu baixo um criativo que eu achei bacana, subo ele aqui na plataforma do Canva, modifico ele e baixo ele, aí começo a analisar ele e faço mais uns dois a três criativos diferentes ali, baseado em cima do meu, tá galera? Esse é um, é um processo que eu desenvolvi quando eu tava fazendo receita de bolo e onde deu muito certo pra mim e eu tô passando a minha experiência que eu tenho para fazer meus criativos